Olá pessoal, meu nome é André Xavier, sou diretor de consultoria da BHS, MVP em Project e criador do blog do Project. Nesse vídeo vamos falar sobre a parte de gestão de tarefas do Project Server 2010. E aí primeiro vamos passar sobre as diferenças entre proprietário do projeto, gerenciador de status, gerente de quadro de horários, depois a gente vai passar sobre minhas tarefas, depois configuração e exibição de tarefas, quadro de horário, configurações e padrões de quadro de horários, depois modo de entrada de tarefas. Então primeira parte a diferença entre proprietário, gerenciador de status, gerente de quadro de horário. Então primeiramente é proprietário do projeto ele é por projeto, ele é como se desempenhasse a tarefa de gerente de projeto, ele é o dono do projeto, então ele que vai administrar todas as permissões do projeto e a gente tem apenas um. Gerente de status, na verdade é gerente de status da tarefa, o escopo já é de tarefa, então quer dizer, ele é responsável por aprovar aquela tarefa que ele é gerente de status. É, eu posso ter vários por projeto, né? Então eu posso ter cinco gerentes de status num projeto, mas eu só tenho um gerente de status por tarefa. E por padrão, o proprietário do projeto ele é o gerente de status das tarefas que são criadas. Então eu crio um projeto, uma tarefa nova no projeto, o proprietário do projeto vai ser o gerente de status daquela tarefa. Tá, e aí, só lembrando que o gerente de status que aprova se aquela tarefa vai ou não para o cronograma, vai ser atualizado ou não no cronograma quando chega alguma atualização de algum recurso, ok. Então, diferença entre gerenciador de status, né? Gerente de status e gerente de quadro de horário é o gerente de status ele é responsável por aprovar a tarefa do projeto, então. É, se eu, André, sou gerente de status de uma tarefa X, quando algum recurso atualizar aquela tarefa, eu vou aprovar aquela tarefa. O gerente de quadro de horários, é, ele é responsável por aprovar o quadro de horários do recurso. Quando a gente começa a trabalhar com quadro de horários, a gente já está preocupado não só com tarefas de projeto, mas tarefas administrativas. A gente geralmente trabalha como o gerente de quadro de horários, como sendo o gerente funcional da pessoa, quer dizer, é a pessoa que está preocupada se, se realmente se o funcionário dele trabalhou ou não as 40 horas semanais ou, ou a quantidade de horas que ele, que ele deve trabalhar por semana. Okay? Então, como que a gente faz para alterar? O proprietário do projeto, é, quando você vai lá no, no Project Server, né? É, clica no projeto e vai na, na, na página de detalhes né, do projeto tem, a última opção tem lá proprietário quando você clicar em procurar ali você consegue selecionar é, o usuário que você deseja colocar como proprietário do projeto e basta salvar o projeto o proprietário já está alterado o gerenciador de status você abre o projeto Insere essa coluna gerenciador de status e aí com isso você pode alterar a tarefa, tarefa que vai ser o gerenciador de status. A questão toda é o seguinte, você só consegue selecionar pessoas que já foram proprietário do projeto. Então não vai aparecer uma lista de todos os projetos do APM. Então, se eu tenho. Se o João é, é proprietário do projeto e eu quero colocar o José como gerenciador de status de uma tarefa apenas, eu altero o proprietário do projeto para o José, coloco aquela tarefa, o gerente de status do José, e volto o proprietário de novo para o João. Ok? Gerente de quatro de horários na. No cadastro do, do usuário do recurso, na hora que tem lá a opção gerente de quadro de horários, é só procurar e selecionar quem vai ser o gerente de quadro de horários. Minhas tarefas, então, é, dentro lá do, do EPM, a gente tem as minhas tarefas, e aí a ideia é, você pô, o usuário, né, o recurso de um, que esteja sido apontado na tarefa, né, ele possa... É, dar o um andamento da tarefa via web e poder depois enviar essa tarefa para aprovação do gerente de, é, de projeto, né? o proprietário do projeto, ou gerente de status, se for diferente. Né? Então, quer dizer, é aqui em minhas tarefas que ele vai poder apontar as horas, dar o um andamento da atividade e poder enviar as tarefas de projeto. A configuração de exibição da, das tarefas, então, a gente pode é, mudar, né? Se a gente quer que o usuário insira o recurso, só relatem a porcentagem concluída da tarefa. Ah, não, eu quero que ele altere o trabalho real e o trabalho restante. Então, ah, não, as horas que ele trabalhou no período, eu, então, eu vou deixar de forma livre. Então, a gente pode trabalhar de várias formas no no, no EPM, né? E se ele deve relatar as horas trabalhadas por dia ou por semana. E aí a gente tem alguma, algumas proteções, né? Ah, é, eu não vou deixar o gerente é, abrir o cronograma e atualizar o andamento por lá. É só via minhas tarefas e quadro de horários. Se vai, se vai importar as linhas do quadro de horário ou Não. Então, tem todas essas definições que a gente consegue é, proteger e bloquear um pouco as tarefas. Tá? O quadro de horário, como eu disse antes, além das tarefas de projeto, você vai conseguir carregar também as tarefas administrativas. Então, no, nesse exemplo aqui, eu tenho uma tarefa administrativa chamada administrativa, ou férias ou, ou período de licença médica. Vocês vão ver que no quadro de horários, além dessas três tarefas administrativas, eu tenho a tarefa de exemplo do meu projeto chamado MVA Project. Então, quer dizer, no mesmo local eu consigo não só as tarefas de projeto, mas as tarefas administrativas. E a gente consegue criar várias tarefas administrativas como for de desejo do cliente. E aí, configuração... É, como, que a gente, como que vai ser utilizado né, o, o, o quadro de horário, então a gente consegue é, habilitar se vai utilizar hora extra ou não fatorável, a gente, é, na hora que está criando um, um quadro de horário, o que, que, que, que ele vai carregar? Vão ser as tarefas atuais né, naquele período, projetos atuais ou não vai preencher nada, o usuário vai ter que sair pegando as tarefas, eu acho que o mais lógico seria deixar atribuições das tarefas atuais mesmo. Como que vai ser a unidade de controles, dias ou semanas? Eu não, não vejo muito sentido para semanas, mas eu, eu acabo sempre deixando como dias. E aí, é, entra a parte onde você consegue é, colocar algumas restrições, então, a unidade, se ah, vai ser hora ou em dias, o número de horas, é, no quadro de horários padrão, qual que é o número de horas, número de horas em semanas padrão, ah, quant, quantas horas na semana eu posso inserir, e aí alguns limites, que aí entra a parte interessante que muita gente acaba reclamando. Ah, o usuário consegue relatar mais de 24 horas por dia? Ele pode lançar como se tivesse trabalhado 36 horas no dia? Não. Aqui pelo quadro de horários eu consigo falar. Quant, qual a quantidade de horas máxima no quadro de horários? Ah, qual a quantidade mínima? e Qual a quantidade máxima por dia? Então eu consigo travar essas coisas aqui no quadro de horário. Tá? Então posso também permitir ou não o usuário relatar trabalho no futuro, quer dizer, ele já colocar uma tarefa para semana que vem, por exemplo, que ele já concluiu alguma coisa nessa tarefa. Então, em vez dele antecipar a tarefa, ele, ele poder ou não colocar a porcentagem concluída uma tarefa futura, permitir se ele vai criar uma tarefa pessoal ou não, é, e permitir se ele vai poder relatar é, horas em em tarefas sumárias, né? Não vejo também muito sentido, não. É... Se eu vou querer que, que antes de eu aprovar o quadro de horários, por exemplo, tem passado pela aprovação do gerente de, é, de status, então, quer dizer, isso é, isso é uma coisa interessante, ah, então se o gerente de projeto não aprovou, por que que eu Gerente de quadro de horários vou, vou ter que aprovar e aí depois é a parte de auditoria se vai habilitar a auditoria ou não. O fixo quer dizer, não vai. Eu posso, talvez, ah, meu gerente tá de férias. Eu quero, eu vou mandar para um outro gerente. A ah, nesse caso, se eu trocar como fixo, ele não pode alterar. E o modo de entrada, único, vocês vão ver, é, ele acaba combinando. O, o, minhas tarefas e quadros de horários, todos os dados ficam integrados, que é, um, que é uma funcionalidade bem interessante. Então, a gente tem três modos né, de apontamento, é, três formas de apontar horas no, no EPM. Né? O que houve de melhorias? Né? Sobrecarga mínima de entrada de dados, quer dizer, a forma de facilitar ao máximo. Então, a gente tem um modo integrado que... Ah, se a pessoa inseriu no minhas tarefas o quadro de horários e tem integrado, o cara não tem que fazer é, importar, ou, não precisa fazer nada disso. Então, é, eu tenho né, minhas tarefas lá onde o, o trabalho aprovado vai para o cronograma, a aprovação é por tarefa, né e eu consigo ou não, caso eu esteja usando o quadro de horários, importar as tarefas do quadro de horários, né? E lembrando que eu só vou trabalhar com tarefas de projeto, eu não tenho tarefas administrativas. Já com quadro de horários, é, o trabalho aprovado, né? É, vai, fica no quadro de horários, né? E, apesar dele também é, acabar indo para o cronograma. A aprovação é por linha do quadro de horários, e a gente pode importar para minhas tarefas, é, quer dizer, importar informações que tenham sido entradas no minhas tarefas. É, lembrando que tem tarefas administrativas e tarefas de projeto. O modo de entrada único, o que, que acontece? Eu acabo combinando os, as duas formas em conjunto. Então, quer dizer, é, o trabalho aprovado, ele vai para o quadros de horários e para o cronograma. É, a aprovação por linha integrada, quer dizer, eu aprovei uma linha do quadro de horários, ele está aprovado nas no, no, no minhas tarefas também, e eu não preciso fazer nem importação de nenhum dado. Então, quer dizer, é, cada vez mais, se a gente for utilizar input de quadro de horários, é, eu vejo mais interessante trabalhar com o modo de entrada único. Okay? É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um abraço.